na casa sempre assombrada, a imagem do meu futuro está minha família eu queria cantar, mas o destino não que me deixava louco. Eu não queria mais pensar em nada, mas eu tive que continuar. Perdi toda minha família depois do acidente no E tudo depois disso, eu foi minha no caso, boa minha família nova, E eu estou E fugir, não tem como fugir, não. Amatodes vão te pegar. Ah. Só queria já tá mal, mas que não deixa ele sempre ficam pôr na minha cara. Fica na minha cola toda hora. Eu não aguento mais isso, isso vai pra fora. Desde quando é criança, hein? Aparecer na troncos digamos, uma tronco, sai, a floresta Depois pra minha casa, não tem nada a ver, tô confuso, nada. nada, ele não nada hum, não queria nada com ele, porque eu fiz errado, não só aquele tal do William, é Então eu sou outro não sou nem irmão nem nada que ele se mal-me, Poxa, na vai te pegar, assassino pegou nele e é melhor você prestar atenção